Nesse Shabbat de hoje o Eduardo está completando anos, então vamos compartilhar uma palavra a respeito do significado das festas de aniversário dentro da história do povo de Deus. E quem vai ler esse texto de Salmo 90 para a gente é a Pathy. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes, Voltai, filho dos homens, Porque aos teus olhos mil anos são como o dia de ontem que passou, Como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, eles são como o sono, Como a relva que floresce ao amanhecer, Que brota e floresce de manhã, mas a tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor, Colocaste diante de ti nossas maldades e, à luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a setenta, ou para os que têm mais vigor, a oitenta. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos." Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que te é devido, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse salmo é conhecido pelo verso 12, porque ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então ele está se referindo a contar os nossos anos, ele está se referindo às nossas datas de aniversário. E muitas pessoas utilizam isso para cantar parabéns uns para os outros e declarar muitos anos de vida. Mas é muito curioso ver como o autor desse salmo, que é Moisés, ele na verdade faz um contraponto com relação a isso. Porque o contexto desse salmo está relacionado com a relva do campo, que floresce ao amanhecer e depois morre no entardecer. Está falando sobre a brevidade da nossa vida. Então o um pedido para nos ensinar, a contar os nossos dias, para alcançarmos o coração sábio, na verdade ele tem a ver com a gente se preparar para o dia da nossa morte, porque a sabedoria de Deus se dá numa casa onde há luto enquanto os tolos vivem nas casas onde existem festas. Então, na verdade, a nossa contagem é uma contagem regressiva, porque você vê a referência aqui, quanto um homem pode viver? 70, 80 anos? Então, na verdade, essa contagem está muito mais para uma contagem regressiva do que aquela afirmação, né? aquela declaração de muitos anos de vida que as pessoas costumam dizer uns para os outros. Então, aos olhos de Deus, é muito mais importante a gente buscar essa sabedoria, de saber que pouco tempo nos resta para cumprir o propósito que Ele tem para nós, do que ficar fazendo festinha e entregar presentes, né? as pessoas se gastarem o seu dinheiro para comprar presentes que outras pessoas não querem ganhar. Só existem duas referências de festa de aniversário em toda a história do povo de Deus. A primeira delas é o aniversário do faraó, em que ele mata o padeiro, e a outra referência é o aniversário de Herodes, em que muitas pessoas estavam convidadas ali para essa festa. E é onde Herodes né, cai numa cilada, porque ele declara que ele daria tudo para a filha de Herodias. E é só que a Herodias, né, a mãe da jovem, pede para que Herodes arrancasse a cabeça de João Batista, né, que ele fosse decapitado. E Herodes, como tinha dado a palavra, não teve como fugir. Um profeta de Deus foi assassinado. E é com isso que a gente percebe que essas festas de aniversário, na verdade são festas pagãs. São sempre povos pagãos que fazem, a gente está se referindo aqui não só a Herodes como também ao faraó. Então, não são festas que Deus nos orientou a fazer, não são festas santas, mas sim festas pagãs. E quando eu falo festas pagãs, isso não quer dizer que essa festa é proibida, mas sim que ela é uma festa que Deus não mandou fazer. Então, por que, que a gente escolheria né? é fazer um monte de coisas que Deus não mandou fazer, abrindo mão de fazer as coisas que Deus disse para fazer? Por exemplo, a celebração das festas santas, né? se referindo aí às grandes festas, por exemplo, a festa de Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Então, com isso a gente tem esse contraponto né? das festas pagãs com as festas santas. E aí a escolha cabe para a gente decidir o que, que a gente vai querer dar prioridade para as nossas vidas. Né? Vamos buscar a sabedoria de Deus ou vamos buscar a alegria passageira desse mundo? E nos esquecer de contar os nossos dias para o juízo de Deus, que não tarda em chegar para nós. Um outro motivo que justifica porque as festas de aniversário são pagãs, é porque o centro de toda a festa de aniversário está num homem, numa pessoa e não em Deus. Então a pessoa é celebrada, um cântico é oferecido para ela, é, sacrifícios, né, de tempo, de presentes, de alimentos são oferecidos para esse ídolo humano e Deus ele é simplesmente esquecido, né, a ponto do aniversariante achar que ele pode fazer o que ele quiser nesse dia, como se ele não precisasse se sujeitar a Deus. Por isso que o aniversário deveria ser um dia para a gente buscar esse temor, esse temor a Deus. E isso explica também porque o dia das trombetas, que também é conhecido por Rosh Hashanah, ele na verdade é uma festa de aniversário da criação. Portanto, uma festa de aniversário de Adão e Eva. E é uma festa que é celebrada com trombetas para que todo mundo venha se colocar no seu lugar, em temor a Deus, e, inclusive em jejum, para buscar a presença de Deus, para que a gente não venha cair nos mesmos erros que o povo de Deus sempre caiu nesses momentos, achando que ele podia fazer o que ele quisesse, como se o dia fosse dele e não um dia para celebrar o eu sou. Aquele que é, é, aquele que vive e é aquele que realmente é digno de receber toda a adoração. É, e também, complementando, no, nas festas de aniversário, é ensinado para gente como um, nós estamos no centro, então a gente tem aquela expectativa dos presentes, dos bolos, dos parabéns, só que muitas vezes não acontece, né? Assim, as pessoas esquecem, elas não têm tempo de preparar, e aí é o um momento onde... Uh, o inimigo também usa para gerar na gente vários traumas, depressões e muitas vezes é um dia que a gente se sente super rejeitado, né? Eu me lembro de um aniversário em que eu fiquei na minha empresa chorando porque é ensinado para gente, né? Que é o nosso dia, né? Então se a gente pegasse esse dia para a gente meditar, para a gente se lembrar que Deus nos criou e lembrar dele que um dia nós vamos estar com Ele isso gerar um coração sábio, vai ser um dia que a gente vai sendo curado dos traumas. A gente pode pensar num dia feliz, mas porque um dia a gente vai estar com Deus, se a gente estiver fazendo a vontade dele, né? E não vai ficar com toda aquela expectativa em relação às pessoas com a gente. E é esquisito isso, né? As pessoas, elas se sentem mal se sentem rejeitadas porque os outros não a trataram como se ela fosse um tipo de Deus nesse dia. E aí você percebe a contradição, a loucura que as pessoas vivem, porque elas buscam um dia para se tornar igual a Deus, como se todo mundo tivesse que seguir a vontade dela e atender todos os pedidos. E na verdade, nisso existe uma inversão. A gente se acostuma com isso, em receber essa adoração de pessoas e a gente depois é cobrado para devolver essa adoração para os outros também. E Deus acaba sendo esquecido a todo momento, porque sempre tem um dia que alguém está fazendo aniversário. Então, nunca a gente vai encontrar um dia para realmente cultuar a Deus e fazer Ele realmente ser tudo. Então, né, Eduardo, que Deus te abençoe aí para que você alcance esse coração sábio e não viva que nem as nações, porque você não precisa seguir as traduções das nações. Deus ele tem algo melhor para você, né? que é essa sabedoria que pode ser encontrada pelo temor de buscar a palavra dEle e temer somente a Ele. Né? E não ficar buscando respostas e criando expectativas em outras pessoas. E se você quiser saber mais a respeito das festas santas, então acesse essa playlist, porque ela contém alguns vídeos, por exemplo, sobre sábado, páscoa, pentecostes e cabanas. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Tchau! <laughs> <laughs> <laughs>